Meu nome é Helio Beltrão, sou Presidente do Instituto Mises Brasil. Vou falar um pouquinho uh, com vocês sobre Bolsa Família. Uh, em primeiro lugar, eu queria fazer um ponto que eu acho que os liberais são mal compreendidos. Eu acho que a maioria absoluta dos liberais tem uma preocupação enorme com os desamparados. Nós, como cidadãos brasileiros, temos que ter a responsabilidade de apoiar os desamparados. Isso é acima de qualquer uh, outra questão. Temos que ter uma solução para os desamparados. Hoje a solução qual é? A solução é usar o Estado para isso. Só que o que acontece em questão do Bolsa Família? É, o recurso costuma chegar, muitas vezes, em quem não precisa. A gente sabe da bela história do gato que recebeu o Bolsa Família durante muito tempo. É, é, é, não chegam recursos a outras pessoas que precisam e a quantidade de recursos que chega a quem efetivamente precisa é reduzida. Então, o governo é uma tecnologia uma mera tecnologia de fazer essa suposta uh, distribuição para quem precisa dessa, desse apoio aos desamparados. É, mas só que uma, apenas uma tecnologia. Seria muito mais eficiente, na minha opinião. Se cada um de nós pudesse optar por uh, entregar o seu dinheiro, tanto poderia escolher o governo por um lado, ou escolher, por exemplo, uma ONG especializada, auditada, com melhores práticas, que, por exemplo, mostraria que Uh, 95% dos recursos chegam à, à pessoa que efetivamente precisa, aquela pessoa que você acha que é um desassistido que precisa ser atendido. Eu acho que da minha impressão é que se você tivesse essa opção é, você escolheria as ONGs auditadas e muito mais dinheiro chegaria a quem precisa. Possivelmente você contribuiria com uma ONG que atenderia alguém da sua própria comunidade. Então você teria ainda por cima a capacidade de verificar se aquilo estava sendo verdade e você tiraria uma grande satisfação, porque a felicidade é contagiante. Quando você vê que uma pessoa que você está apoiando está conseguindo é, é, coisas que ela não poderia se não fosse essa ajuda, você também teria muito mais felicidade e responsabilidade para com ela. Está então, na hora de a gente é, acabar a solução estatal para apoio a desamparados e testar novas soluções.